Viva amigas, aqui está um ponto alto a duas cores. Uma verdadeira maravilha. Puxei isto na minha cabeça, vamos lá ver como é que isto funciona. Vamos pôr a laçada na agulha. E aqui vamos buscar, mas vamos buscar a outra cor. Este é que é o segredo do ponto. E agora vamos buscar outra vez para as duas do fim com a cor de cima. E aqui está. Isto fica Top das galáxias. Reparem. Um ponto bonito, fácil, rápido. Não, não baralha nada. Não, apesar de ser duas cores, não confundo nada. Depois hei de fazer outro vídeo aqui para o início. Mas agora está maravilhoso. Usem. Já sabem, estes vídeos eu faço para todas vós. Está sem direitos autorais. Está em Creative Commons. Aproveitem.